That little mouse cause I'm an albatross <laughs> I, I, I, I, I, I, I, I, I'm an I'm <laughs> I don't want to keep a car. I don't want to keep a car. to to já não pode dizer aí o ledemuang o meu gosto é o meu de eu tenho a fazer